Oi, gente! Vamos descobrir um pouco dos efeitos e filtros que o TikTok tem? Antes de começar a gravar, aqui na barra lateral direita você tem a parte de filtros. Clicando, temos vários moods e estilos de filtros que você pode arrastar para o lado e selecionar seu favorito. Se você preferir, na tela de gravação mesmo, você pode fazer esse arrasta para o lado. Se quiser colocar uma maquiagem, clarear os dentes e etc., você pode clicar nesse ícone de Make e escolher a sua preferência. Após gravar um vídeo, você pode vir aqui na parte inferior da tela e clicar nesse ícone de reloginho, onde você vai achar diversos efeitos para incrementar seu vídeo, colocar uma transição bacana ou até um efeito de tempo. Bem legal, né? Agora é a sua vez!